Olá! Começamos mais uma edição do Auge Brasil de hoje. E o programa começa em clima de rodeio. O rodeio nasceu no estado do Colorado, nos Estados Unidos, na cidade de Dior A primeira prova foi em 1869, em Sela, realizada em fazendas e ranchos. Já no Brasil, o rodeio chegou em 1947, na cidade de Barretos. O evento foi feito em uma quermesse o qual despertou a muita atenção do público presente. Desde então, a festa de peão foi crescendo e tomou o seu grande espaço. E hoje temos grandes festas no Brasil. <risos> o auge Brasil esteve presente no Sumaré Arena 2022. E eu estive lá acompanhando a montagem das estruturas e até a final do grande rodeio. É, é o primeiro ano que a gente monta a área VIP assim que esse acesso próximo do palco. Nós já fizemos a festa nesse formato em 2016. O Prime era aqui na frente, mas a área VIP ficava lá no fundo também. Aí nessa formatação, a área VIP vai ficar aqui né, no pé do palco e naquele dente do T lá, nós vamos fazer o setor Prime, que é o Open Bar e o Open Food. O acesso dele vai ser lá pelo camarote normal junto com os camarotes e vai cair lá, bem na frente do palco também. A área VIP vai acessar aqui por fora, tá? a gente fez essa mudança na festa também com o intuito de acolher um pouco mais o pessoal da pista, né? que eles faziam acesso aqui é, por baixo, e, e se ficava meio apertado, não tinha muito conforto na festa, tá? Então foi um jeito que a gente achou meio que tentar de é, dar um, todo mundo, né, ter mais conforto na festa, conseguir acessar, porque antes o pessoal da pista só conseguia entrar no barracão depois que passava os rodeios, as provas, né? Não sei se vocês lembram. Então a gente tentou fazer essa mudança Para a gente receber todos os públicos aí, né, com mais conforto, com mais segurança, que é o que a gente sempre preza, né, desde o começo. As provas vai ter Três tambores, três tambores tin Rope, Tim Pene, Rodeio de Carneiro e Mucaria um todos. São as quatro provas do vai ter. E todo rodeio tem uma rainha. A ideia de rainha dos rodeios surgiu lá em Barretos em 1956, onde procederam à escolha de uma rainha da presença feminina para representar nesse esporte rústico. E no é Arena, quem ganhou o concurso? Foi Daniela Turra e as princesas Amanda Lopes e Camila Martinez. Mais uma vez, a presença feminina e beleza nas arenas com a prova dos três tambores. Toca a plaulinho quem gostou! Toca para o Lula! Clava todo mundo! Vai o a de vida! Vai o primeiro do gol! Toca, toca, toca, para isso! O tempo que ele deu é 14, 79, se aqui na tocando bonito, vai tocando pra ele marca! Acredito! Pra reta, pra reta! Agora toca com A locução foi por Jorge Moisés! Alô minha amiga Lu Campeiro, um abraço do Jorge Moisés, tudo bem? Programa Auge Brasil, muito bom trabalhar em Sumaré, com o Marquinhos da VM, com toda a sua equipe, um rodeio diferenciado, é uma arena totalmente coberta, com bastante segurança, estacionamento sensacional. Um abraço, Lu Campeiro, programa Auge Brasil, Carruca Maruco. Ré! A gente agradece a Deus por a gente estar aqui, reunido neste momento maravilhoso. Uma salva de palmas, eu digo adeus, Deus, maré querido! Muito boa noite, obrigado, boa noite do Jorge e do José, do Pezão, tudo bem, Pezão? A animação ficou por conta do palhaço Pezão. Leve a Duca, é, é que é? ele integrante está decidido. para Gol, meu amigo Márcio! é pra você, meu irmão! É sobre esse duelo dos oito segundos entre peão e touro é o locutor Márcio Leandro Luciana Campeiro aqui quem fala é o locutor de rodeios Márcio Leandro Alô programa Auge Brasil eu também estou no Sul Maré Arena Music 2022 ao lado de Jorge Moisés ao lado de grandes profissionais do rodeio viemos nós falar para vocês a respeito das emoções dos oito segundos os 8 segundos no rodeio funciona mais ou menos assim, quando abre a porteira o profissional tem que segurar com a mão na corda americana a outra para alto em forma de L acenando para o povão. Durante os 8 segundos é avaliada a performance do profissional e a performance do animal, notas cantadas de 0 a 100. É considerado apelo se durante a viagem o profissional tocar a sua mão no seu próprio corpo, ou no brete, ou no animal, é considerado apelo. As emoções dos 8 segundos no Sumaré, Arena Music 2022, é pra lá que eu vou! É. O prefeito Henrique Stein também participou do rodeio no Desafio do Bem. Então, o Hospital de Amor é, re, é referência e fico muito feliz de estar colaborando e ajudando. E muito obrigado a todos os sumarenses, toda a região, que conseguimos arrecadar mais de 50 mil reais o Hospital de Amor! O assessor de imprensa Diego Vivan nos fala sobre os shows e também sobre a festa. 2020, 2021, infelizmente, nós não tivemos a festa em razão da pandemia, e aí depois de dois anos estamos retornando agora, com bastante ansiedade, com bastante entusiasmo também, fazer a festa mais charmosa no país, tornar de conhecimento de nível nacional mesmo, que ela saia das esferas do município, do estado, e ela toma uma proporção além mesmo do como que foi essa escolha dessas atrações que vocês trouxeram? Inclusive assim, umas atrações que o pessoal estava muito ansioso para assistir, que nem o Barões da Pisadinha, que é, né, foi inédito. Como que foi trazer essas atrações para cá? Na verdade, isso foi conhecida dentro da grade da programação do show, trazer artistas fora do gênero musical. Né? Então, esse ano, por exemplo, além dos Barões da Pisadinha, nós estamos trazendo também da Santana, Axé, Bahia, é, a gente já fica atento à grade de programação, alguns artistas estão cantando, ao sucesso dele há uns seis meses pelo menos. E tem sido muito bom, porque nós já trouxemos em outras ocasiões Pablo Vittar, Aline Barros, sempre artistas, além do, do, do gênero sertanejo, para mostrar que é uma festa da família, que é uma festa, que o povo pode vir, curtir, além dos grandes shows, também de entretenimento, esportes, enfim, uma festa também segura de uma cobertura 100% coberta, a única no estado de São Paulo. Então os museus têm muitos atrativos aí além da programação do show. Né? Espero que vocês tenham gostado Eu sou suspeita a falar porque eu sou filha de peão Mas eu encerro o programa de hoje pedindo para que Jesus proteja todos os peões E todos os competidores que estiverem nas arenas de rodeio Até o próximo programa E o é é legal Pode aplaudir o que gostou